Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com o nosso curso de Arduino básico com TinkerCAD. Hoje nós estamos na aula 4 e vamos falar sobre o nosso semáforo inteligente parte 1. Então, qual que é a ideia do nosso semáforo inteligente? Né? A ideia é a seguinte, você fazer um semáforo tradicional, né? como já fizemos em outras aulas, só que usando um botão, como já foi visto também em outras aulas. Então, o semáforo controlado pelo Arduino fica um segundo no verde, meio segundo no amarelo e um segundo no vermelho. Mas, se você apertar o botão aqui enquanto está no amarelo, o vermelho vai passar três segundos. Essa, é, esse semáforo inteligente, a ideia é que as é pessoas que têm dificuldade de locomoção, precisam de mais tempo para atravessar a rua enquanto os carros estão parados no sinal vermelho, possam apertar esse botão. Isso tem aqui em vários cruzamentos no centro da cidade de Curitiba. Bem, então a ideia do meu código aqui é, né, enquanto o sinal está amarelo eu aperto o botão e o vermelho fica mais longo. É, aqui o LED azul é só para indicar quando que o botão está apertado. Ok pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui no código de controle que faz a implementação desse nosso semáforo inteligente, deixa eu dar um zoom aqui, então observe-se aqui nesse código que eu tenho o meu setup com o pino 7 que está aqui com né, o caminho azul conectado, ligado para input, vai sentir o estado do meu botão, né, push button, pino 8, 9, 10 né, é o vermelho, o amarelo e o azul. Temos de controle do acendimento dos leds. Então aqui no meu loop. Eu inicio apagando o vermelho e acendendo o verde por um segundo. Depois apago o verde e acendo o amarelo por meio segundo. Daí apago o amarelo e acendo o vermelho. Inicialmente por um segundo e um milissegundos. Mas aqui nesse momento eu verifico se o botão está pressionado. Se estiver pressionado, então eu dou dois segundos adicionais. O vermelho e Fica ligado um pouco mais de tempo. Então, né, voltando aqui no nosso simulador, a gente vai ver aqui que ó, amarelo é verde, amarelo é vermelho, verde, amarelo é vermelho, bem rapidinho. E se eu apertar o botão aqui, na hora que passa o amarelo para o vermelho, ele censureia que o botão está pressionado e o vermelho fica 3 segundos. 1, um, 2, três. Então o Digital Read permite que a gente faça o controle aqui das temporizações. O pequeno problema aqui é que eu tenho que estar com esse botão apertado exatamente quando o código passa nessa linha aqui, né? exatamente quando o amarelo apaga e o vermelho assento. senão ele não vai perceber. Né? Então na nossa próxima aula a gente vai ver um jeito de tornar esse semáforo um pouco mais inteligente, permitindo que essa leitura ocorra em qualquer momento que o sinal está em verde ou amarelo. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Muito obrigado.